pela internet, eu tenho dois para você. Um sobre vendas, outro sobre negociação. Basta você colocar o seu nome, o seu e-mail, fazer a inscrição e você vai assistir. Nós temos horários pela manhã e pela noite, então não há desculpa de dia ou de horário. Veja só, visite workshop.com.br barra webinar. Você vai encontrar a maneira muito simples, muito fácil de fazer a inscrição para um ou para os dois Seminários que nós vamos apresentar online. Eu vejo você lá, tá bom? Um grande abraço e bons negócios!